Quero que você preste bastante atenção no texto bíblico que nós vamos ler agora. Peço que a gente leia junto, pegue aí a sua Bíblia em Isaías 55, versículo 6, um texto aí para quem é amante das escrituras já conhece até de cor. Mas vamos ler aqui e meditar nessa palavra que tem tudo a ver com a situação que nós estamos vivendo nesse exato momento. Leia comigo. Isaías 55, 6 diz assim, Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro Reguem a terra e fecundem e faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come Assim será a palavra que sair da minha boca Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz E prosperará naquilo que designei Amém Preste bem atenção Eu não quero entrar aqui no contexto bíblico do momento aqui de que o povo de Israel estava vivendo Mas eu quero entrar no contexto Bíblico e real né? Não que nesse texto aqui seja real Não naquele momento seja real Mas o contexto atual de nós Hoje que nós estamos vivendo E eu já quero dizer né, Para você ganhar tempo Que esse vídeo É para os eleitos Esse vídeo, esse recado que eu quero dar aqui É para os salvos É para aqueles que têm certeza da sua salvação Da sua fé Naquele que morreu no madeiro E que um dia vai voltar Não sabemos o dia nem a hora Mas ele irá regressar E virá buscar o teu povo escolhido O seu povo eleito Pelo qual ele pagou o preço Na cruz Então esse livro, não, esse, esse vídeo não é Para todos Mas é para os escolhidos Então se você não quiser perder tempo né, Pode pular o vídeo Pode ir lá assistir o Vamos assistir o Cláudio Duarte dar um bocado de risada, perder um pouco de tempo, pode ir para lá, mas aqui eu quero falar sério, eu quero falar sério, porque Isaías está dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode achar. O contexto bíblico não está dizendo que a gente pode é, deixar de encontrar a Deus mas o próprio povo de Israel, se você lê a Bíblia, se você já leu a Bíblia, se você é amante das Escrituras, se não for, convida você a ter uma em casa e ler todos os dias. Você vai perceber que o povo, quando eles se distanciavam de Deus, Deus tirava a sua mão protetora e deixava eles o seu caminho e se adorar os seus deuses da forma que eles quisessem, porque Deus não fez bonecos, Deus não fez robôs, né? O homem não pode decidir o seu destino na eternidade Mas enquanto ele estiver nessa terra Ele tem arbítrio, e não livre arbítrio Mas ele tem arbítrio para decidir o caminho que ele quer seguir Não que isso vai influenciar se ele vai para o céu ou para o inferno Mas Paulo disse que o homem plantar certamente ele colherá Mas essa é outra história Mas aí estava dizendo, buscar o Senhor enquanto se pode achar porque, quando o povo se distanciava, Deus tirava a mão. E quando eles estavam lá no meio do problema, adorando a outros deuses, e o problema vinha, eles começavam a clamar. Deus falava assim: Olha, eu não irei com vocês, não vos livrarei, porque vocês me deixaram a servir outros deuses. Para servir outros deuses. Mas a própria Bíblia diz que Deus, na sua compaixão, na sua misericórdia, ele levantava homens para trazer novamente a verdade. E o povo. Ouvia, não todo mundo, mas aqueles que tinham a predisposição enviada de Deus e a fé Para ouvir, eles ouviam e se desviavam da, do mal Portanto o texto que nós lemos está dizendo Deixe o homem perverso, a sua perversidade Deixe os seus maus caminhos Porque o próprio texto está dizendo, Deus está dizendo aqui nesse texto O Criador está dizendo nesse texto Porque os seus caminhos não são os meus caminhos E nem os seus pensamentos são os meus pensamentos então a gente tem que deixar desse negócio de achar. Ah, eu acho, eu penso em filosofias humanas e voltar para as escrituras, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Porque nós estamos vivendo um tempo em que pessoas estão ainda estão ainda na ilusão de que as coisas vão melhorar. Gente, quem está familiarizado com a Bíblia sabe que não vai melhorar. Deus não quer consertar esse mundo, Deus não quer... Melhorar esse sistema, ele quer destruí-lo para trazer um novo. Nem Deus quer consertar, nem Deus quer que as coisas melhorem. Infelizmente, nós passaremos por uma grande tribulação. Essa doutrina que se ensina aí de que Deus arrebatará o seu povo antes é mentirosa. Não existe nenhuma passagem dentro da Bíblia onde que Deus tirou o povo do problema antes dele acontecer, ou depois dele acontecer, mas sempre no meio do problema Deus tirava, no meio do fogo Deus tirava, Sadak, Mesaque e Abednego, Deus não nos livrou do fogo, nem antes nem depois, mas durante a fornalha, isso é maravilhoso, mas o coração deles era voltado para Deus, eles buscavam a todo tempo, encontravam a ilha a todo tempo, nós não estamos vivendo os dias normais, será que ninguém percebe isso? Aí alguém pode dizer assim, ah, mas essas profecias dos finais dos tempos, essas profecias de que virá o fim de todas as coisas, muitas pessoas no passado já fizeram essas profecias e erraram o feio, porque não estavam baseados na Bíblia. E o que está acontecendo hoje nunca aconteceu no passado. Jesus disse, nosso mestre disse, o nosso Salvador disse, o nosso Messias disse que seriam os dias que nunca iguais na terra, nem antes e nem depois. Nós estamos vivendo os dias ímpares, que nunca aconteceu. Da onde as autoridades mandaram o comerciante lacrar suas portas, os seus filhos ficar em casa sem poder estudar. Você andar com a focinheira na boca, no rosto, no meio da rua fica trancado dentro de casa, nós achamos que temos liberdade, mas não temos liberdade, nós somos escravos desse, desse sistema falido que aí é está, nós somos escravos dele, mas nós temos a liberdade de espírito, nós estamos escravos sim fisicamente, estamos, mas nós temos uma liberdade de espírito, de clamar ao Todo-Poderoso, não para nos livrar do fogo, mas nos aliviarmos no meio dEle. da refrigério para a nossa alma, aleluia, no vale da sombra da morte. Então busca o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Porque o recado que eu quero dar nesse vídeo para os escolhidos, não é para qualquer um se você quiser você pode continuar perdendo tempo com o seu futebol, com a sua novela, com as distrações que a mídia te dá para você perder o foco do que realmente está acontecendo. Mas o recado que eu quero dar é o seguinte, tudo que está acontecendo é ímpar. Esse ano não será fácil. As coisas estão entrando em colapso e vai colapsar cada vez mais. Virá uma, uma, uma grande perseguição tão grande que nós vamos ficar de boca aberta. Nós vamos nos assustar. Homens se desmaiarão de pavor. As coisas vão ficar cada vez piores. Aquilo que está escrito em, em Apocalipse, de que uma mão de farinha, se não me engano, você me corrige depois, depois eu coloco o texto correto na tela, se não me engano, uma mão de farinha valeria um dia de trabalho. Né? Quer dizer, o alimento vai ficar mais caro, está ficando mais caro. Todo mundo está vendo que o pacote de arroz de 5 quilos, ano passado você comprava por 10, 12 reais, hoje você compra por 25, quase 30 reais, ou seja, mais que dobrou de preço. E vai aumentar mais ainda, vai ficar cada vez mais difícil. Nós temos que deixar de acreditar no sistema deste mundo, nos governadores, governantes deste mundo, que não vão melhorar nada. Como eu já disse, eles são só marionetes nas mãos daqueles que realmente controlam esse mundo. E a Bíblia nos diz que o príncipe desse século é Satanás. Então nós temos que buscar o Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, lendo a palavra de Deus todos os dias, guardando ela no nosso coração, porque haverá um tempo também que nem esse livro você terá para meditar nele, mas se a palavra estiver guardada no teu coração será o suficiente para nós perseverarmos porque tudo que aconteceu o ano passado foi para separar o joio do trigo e as coisas vão ficar cada vez mais difíceis é para separar o joio do trigo, para poder mostrar quem é e quem não é os líderes religiosos, as máscaras estão caindo você está vendo que o sistema religioso, o cristianismo está tudo corrompido Todo mundo está vendo isso. O joio está sendo separado do trigo. Mais e mais pessoas estão saindo desse sistema falido religioso que aí está. E voltando-se para a verdade. Porque é a verdade que vai nos libertar. O nosso Messias disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E clamai ao Senhor, e buscai ao Senhor enquanto é tempo. Então, como eu disse esse vídeo esse recado é para os escolhidos, se agarre ao Senhor, não deixe que nada deste mundo disperse a sua atenção do que realmente está acontecendo, não perca tempo com novela, futebol e essas coisas, com esses líderes religiosos que fiquem fazendo piada no, em, em cima do público, o negócio não é para rir, é para chorar. Nós temos que estar cada vez mais unidos O povo de Deus está cada vez mais unidos na palavra Meditando na palavra Buscando e clamando ao Criador Porque o tempo está próximo O fim vem O fim vem torna então, a nossa oração A minha oração A nossa oração tem que ser essa Maranata, maranata, maranata Ora vem Senhor Jesus, ora vem o nosso Messias. Amém? Que o Criador te abençoe. E até o próximo vídeo.